E hey Drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já fazer dois anos e no vídeo de hoje eu vim trazer uma técnica infalível para ganhar 5 estrelas de todas as mulheres. E eu já te adianto, grande parte dos passageiros que solicitam Uber, uns 80 a 90% é mulher e se você já trabalha com aplicativo já sabe disso né? E como você deve saber, a nota é muito importante para a gente que é motorista de aplicativo. E se você não sabe por que, que a nota é mais importante, eu vou deixar o vídeo aqui em cima ao qual eu falo sobre o porquê é importante ter a avaliação acima da média. E a melhor forma de você manter a sua nota super alta e garantir alguns benefícios que a plataforma traz devido à sua nota, você deve então agradar esse público feminino. E garantindo assim cinco estrelas de todas as corridas com mulheres. Eu vou pegar aqui o celular e vou mostrar para vocês, olha só, vamos lá vou mostrar para vocês, porque na verdade o segredo, ele tá aqui atrás do carro vamos... vamos entrar aqui olha só ai Bom, aqui ó, o segredo que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo essa bolsinha aqui, ó? Isso aqui, ó. É o segredo que faz com que você ganhe 5 estrelas em todas as corridas. Você não precisa ter muita coisa dentro do carro. Na medida que uma mulher entra dentro do seu carro e vê uma lixinha dessa disponível pra ela, meu amigo, elas piram. <risos> E você pode ter certeza que no final da viagem ela vai falar ''Meu, nunca vi um motorista que tinha lixinha de unha''. E eu vou falar pra vocês, isso aqui eu não gasto nada, viu? Dá uma média vai de... Não dá nem 3 centavos por cada lixinha. Você vai numa lojinha de perfumaria e tudo mais. Eu acredito que você vai pagar uns 5, 7 reais, dependendo, até 10, dependendo da sua cidade e você vai vir com um joguinho com 100, 200 no, no pacotinho que eu pago aqui na cidade de São Paulo dá uma média de 6 reais e vem 100 listinhas e essas 100 listinhas me garante 5 estrelas de todas as corridas com mulheres e claro que o atendimento faz toda a diferença se você tratar a mulher com respeito com educação, e não fazer muitas perguntas evasivas, assim, que faz com que ela se sinta insegura, você já vai garantir 5 estrelas de todas as corridas. Mas esse ponto aqui, com certeza, é o ponto-chave para garantir 100% de certeza que ela vai te dar 5 estrelas. Eu vou colocar aqui do lado, ó, vocês vão ver a maioria dos comentários que eu recebo das passageiras mulheres, ó. <risos> Bom, esse foi um vídeo curto, só para mostrar a minha técnica infalível para poder ganhar 5 estrelas de todas as passageiras mulheres. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui, beleza? Um grande abraço, até a próxima, falou, tchau!